É, você falou aí dessa falta de habilidade, você consegue ver por causa disso é, no horizonte uma reforma ministerial já agora nesse ano no governo Lula? Eu acho que que, assim, se o governo não fizer uma reforma ministerial muito rapidamente, a situação vai ficar cada vez pior, né? A situação já tá difícil, como ficou demonstrado ontem, né? Eles não têm maioria. E se eles não têm maioria, vamos lembrar, né? PSD tem, tem três ministros. União Brasil tinha três, tem dois ministros. Republicanos, tem ministro. É, MDB, tem ministro. Nossa. Se os ministros não estão servindo para entregar a voz, voto pro governo, então, meu amigo, eles não estão cumprindo o seu papel de levar a bancada para ser base do governo. E uma coisa que é importante chamar a atenção que eu vi ontem, né, que mostra e esse é um ponto que mostra muito como o governo tá frágil. Na época do impeachment da Dilma, a gente precisou de votos do PSB, do PDT, do PPS, né, a gente não derrubou a Dilma só com a direita, a gente derrubou a Dilma com a esquerda que também tava insatisfeita com o PT. E a gente precisava, né, dos os votos da esquerda para derrubar a Dilma. Por que que eu tô dizendo isso? Porque na votação de ontem, não foi só Centrão e oposição que votou contra o governo. O PSB quase que por unanimidade foi contra o governo. PSB, de bola, Partido Socialista, se até o Partido Socialista tá insatisfeito com o PT chegou nesse nível, porque assim, o PSB é um partido que assim, os eleitores eles pressionam pros seus parlamentares serem, né, da base do Lula. Se o cara tá desafiando até o próprio eleitor tamanha insatisfação dele com o governo, é porque a situação dele tá muito feia. E eu digo mais, teve ainda o um discurso do Glauber Braga esculachando o PSB dizendo assim, olha, o Arrais e já o Miguel Arrais já sentou aqui nesse parlamento teria vergonha de vocês assim que o que eu vou falar não é responsabilidade do líder do meu partido e nem do líder do governo é minha responsabilidade e quem quiser cobre de mim da extrema direita e dos liberais de plantão nós não esperamos nada agora quem vai no meu gabinete Sabe que tem lá a foto De uma única figura pública Na entrada e depois na sala de reuniões Que é Miguel Arraes E eu fiquei abismado Quando peguei a relação de votos Na urgência da privatização da água E a exceção de uma parlamentar Todo o PSB votou a favor da privatização Isso é uma vergonha Uma vergonha política Um partido com a tradição do PSB Votar a favor da urgência de um projeto que facilita a privatização da água no nosso país que faz com que as estatais que estavam tendo um fôlego com o um decreto que foi editado pela presidência da república perdessem esse fôlego miguel arras que já sentou aqui nesses bancos por muito tempo se aqui tivesse presente votaria não foi um quebra-pau público dentro da esquerda que mostra como eles estão esfacelados né como eles estão esfacelados Facelado. Então, assim, cada vez mais eu tô convencido de que é uma questão politicamente as coisas já estão indo muito mal. Economicamente, as coisas já estão indo muito mal. Na minha avaliação, sinceramente, só falta um crime de responsabilidade pro Lula não terminar o mandato. Uhum. Porque todas as outras condições estão dadas.